10 de novembro a eleição para o SED, num dos momentos mais conturbados da história da Universidade Brasileira. É numa hora como essa que nós precisamos de alguém que tenha força para lutar e capacidade para dialogar. É exatamente por essa razão que meu apoio é para a Chapa 2, Bruneta e Gabriel. Viva a SED!